E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo, <risos> é isso aí, galera. Meu nome é Adriel Donegar, tá? Mais conhecido aí como Adriel DNG, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como que tá o, o game, né? O Blade It Soul é, Revolution, né? Que é um game novo aí da Play Store para mobile, né? Acredito que saiu para para iOS também, né? É, para iPhone e tal, iPad, né? E só que eu vou jogar aqui no Android. Meu celular atualmente é o Redmi Note 9S, tá? E eu vou tentar aqui jogar esse game. Nunca joguei, você pode ver que eu não tenho nenhum tipo de cadastro nele ainda, tá? E vocês vão acompanhar a criação de personagem, tudo. Se for, se esse jogo for igual no PC, esse game vai estar tá excelente mesmo, tá? Mas é isso aí galera, vamos lá, vamos verificar como é que tá o game aqui e tudo, né? E é isso aí. Ó, usar os dados salvos na conta selecionadas. É, isso aqui eu fiz só o login, mas não cheguei a jogar nada não. Vocês vão ver que não tem nada de... Nada de cadastro. Né? Beleza, vamos lá. Beleza então servidor aqui deixa eu só colocar esse negocinho aqui o servidor vamos colocar recomendação por idioma então beleza não vamos colocar um, um outro servidor não a gente vai fazer aí os primeiros 30 minutos de jogo, de jogo tá a partir da tela inicial bom É, já destaca um ponto negativo que ele não tem tradução para português na dublagem. Né? Mas ele tem aqui a, a legenda: né? a, o jogo ele é em português, só a tradução que não, só, só a dublagem que não, perdão. Ó, então vamos lá: essa aqui é a classe Jean. Né? Os mestres espadachins têm uma ampla gama de habilidades é, de ataque e bloqueio. Nem inimigos à distância são ameaças para eles. Opa, essa classe é boa. E conseguem percorrer rapidamente o espaço entre seus alvos. Se você é de uma classe equilibrada e versátil, o caminho do mestre espadachim é perfeito para você. Vamos ver uma outra classe. Vamos ver se é Genderlock? Né? Acredito que não. Não, não é. Então eu consigo, eu consigo criar né, o... O mesmo personagem no sexo masculino e no feminino. Beleza. Aqui acredito eu que seja o mago... Não, mestre de Kung Fu. O mestre, os mestres de Kung Fu têm ataques de combinação poderosos para atacar ou forçar os adversários a submissão até se renderem. Se você acha que, o, que tem talento para enfrentar esse desafio, o caminho do mestre do Kung Fu é ideal para você. Bom, eu gosto muito de jogar... Com classes de fighter, né? Mas vamos ver aí. Né? E com classes de longa distância, né? Vamos ver aqui. Uh, os grandes mestres das. Os, os mestres da força podem causar grande dano e atacar vários alvos à distância. Quando a gente fala de vários alvos à distância, eu acho legal para upar mais rápido, né? Para subir a, a, o level do personagem mais fácil. Beleza. Bom, vamos conhecer as classes aqui tudo. Os evocadores e seus familiares trabalham em equipe. Tá, eu não sou muito bom com essa classe que seria Summon, né? Ele vai summonar o, o, familiar, o familiar dele tudo, né? Eu não sou muito bom. Nunca fui e não vou arriscar esse tipo de classe. Os mestres da força podem causar... Opa, vamos pegar aqui. Ó, então aqui, ó. Essa, essas classes aqui, ó. Aqui, beleza, né? tal Beleza. Essa classe I1, I1, Ian, não sei é, como que se pronuncia, aí já é Genderlock, já é feminino. Acredito que seja mago, né? Lá. Ah, os Mestres da Força podem causar grande dano e atacar vários alvos à distância. Mestre da Força. Ah, ela é espadachim. Um Iun é espadachim. Legal também. Tá. Aqui os Destroyers, né? Pô, legal. É, são, aqui são os Titãs, né? Os Tirantes, né? É, eu acho legal. Aqui, ó, Destroyer. Os Destroyers eu acho que são top. São os Gons, né? Os Destruidores são bem, podem ser bem lentos, podem ser lentos, mas são incríveis lutadores o corpo a corpo. Podem agarrar inimigos atordoados até se protegerem com uma armadura de ferro. Se quiserem empunhar grandes machados. Ó, essa aqui eu acho que é bacana, hein? Essa eu acho que é boa. E ela também é Gender Lock, não consigo colocar uma mulher. Mas beleza. É mulher não, feminino. né Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer as modificações. Não vou fazer tanta modificação, tá, gente? Porque eu acredito que não seja tão interessante, né? Mas... É, vamos ver aqui Bom, basicamente só para mostrar para vocês aqui Beleza ah, Então tem Até o R aqui, ó Tem até, até um Black Power aqui, ó, top Ó Acredito eu que Cara, que bacana, meu Tem muita forma de personalização Eu vou aqui pro Vamos ver aqui aqui eu acho que é o mais simples, né? Cabelo, cor do cabelo, vamos colocar um cabelo meio meio diferente assim. Marrom roxo, um roxo assim, isso aí. Formas do rosto, um cara cabelo roxo com um cara de mal, acho que não fica muito bacana, né? Vamos ver aqui. Não, o cabelo, vamos colocar um cabelo diferente, um cabelo, quer dizer, um cabelo marrom, acho que fica bom Cara, legal, tem muita forma de personalizar aqui, ó Cor da... louco! É brilhante assim? ele que é tão brilhante? Assim, um brilhante mesmo tipo, tipo de corpo, né? Vamos ver aqui, ó Baixinho Pernão Parece um lutador de Muay Thai, mano Normal mesmo, assim Beleza, acredito que não. Aqui é de armadura, como que ele fica. Ó que, ó, que bonita essa armadura, não ó Que top, hein? Vou editar detalhe. Tamanho da cabeça, cabeção. Não, normal, né? Comprimento do pescoço. Ah, aqui é legal, ó, porque aí a gente consegue.. Não, a espessura do corpo. Mais ou menos médio assim, né? A espessura do pescoço. Grandão, né? Tipo... Bem Berserker mesmo, né? Olha lá. Gigantão, ó. Gigantão com o ombro mais... Curto não. Vou colocar bem... Largo o ombro do cara e tá? tal. Aí fica legal, ó. Bacana. Bom, mas aí se você, vocês percebem que a forma de personalização aqui do personagem é absurdamente alta. Então deixem a criatividade de vocês aí. Tá? Tá? O nome do personagem, eu costumo colocar o meu próprio nome, ó. Adriel. DNG. Beleza, vamos ver aqui. Bora. Bom, não tem esse personagem, porque realmente eu falei pra vocês que... Não tem esse personagem mesmo no... Eu não criei esse personagem, né? Eu não criei nome, nada. Então... A gente vai... A experiência aí do zero mesmo Como que tá, beleza? Prólogo Vamos acompanhar tudo Não vou ficar falando muito para vocês Entenderem um pouco da história mas tem fala, será? Será? Bom, como eu fiz o pré-registro, eu acredito que eu tenha algumas recompensas aqui para resgatar. Porque eu, eu tô atrás desse jogo aqui já tem um certo tempo, né? Tá, tarefa diária, a gente vai falar sobre isso depois. Não tem nada para resgatar aqui. Beleza, depois a gente vê... Eu costumo sempre verificar aqui, gente, o que, que a gente... Correu de conta. Recompensa especial. Tá, vamos resgatar tudo aqui, ó. Eu costumo todos os dias entrar em todos os jogos que eu, que eu acompanho, né? Presentes especiais a cada sete dias. Ó. Resgatar aqui. Eu costumo sempre... É, resgatar porque às vezes tem item importante, tudo né? Então acredito que seja interessante. Compensa da semana, beleza. Aqui tem a malinha. Vamos ver que usar uh, usar para obter 100 cristais negros é possível usá-los na loja de cristais negros. Tá, beleza. Vamos resgatar tudo aqui. Ó, este item contém prata. Use para obter 100, 100 mil de pratas. Vamos usar A gente já usa esse aqui também 50 mil de prata Esse aqui é o que? Use para obter todos os seguintes, os itens seguintes Conjunto de escudo Vamos só ver se não tem item por tempo limitado Porque às vezes Olha lá, é, abritou mais coisa aqui ó. Tá, vamos lá Beleza, nível, c... nível 30 Então esse aqui eu já não posso usar agora Nível 10 também não posso usar agora. Esse daqui. Um baú que dura 10 minutos. Até duas pessoas podem obter. Dois elixirs. Elixirs, né? De ataques maiores. Tudo. Não, não quero isso. Por enquanto. Uh, use para obter o seguinte escudo. Não, não quero. Por enquanto, não. Bom, vamos começar a gameplay aí tal, né? De forma mais serena possível. Vamos lá. Bora. Vamos falar aqui com essa mocinha. Acorde. Não é possível que você ainda esteja dormindo. Não, mas tô acordado já, mano. Não sei o que fazer com tanta gente preguiçosa. Estou muito preocupada com o futuro da escola. Uh, chega de enrolar e vamos acordar o Hong então, experiência ó, Aqui em cima, no lado esquerdo Aqui, ó, lado superior Esquerdo aqui, A gente A gente tem o level né, Do personagem uh, Uma coisa aqui, ó, automático Eu não queria que tivesse modo automático Isso aqui depois eu vejo o que é Eu gosto de modo manual, porque aí você consegue Ter uma noção Do que, que você está Acho que aqui o mano tá dormindo aqui, ó Precisa equipar-se com uma arma ah, beleza Tá com sono, mano O sol nasceu faz tempo, velho Oh, e aí? Ah, é? ah caramba Jin Young Jin Vai me matar de novo Eu Não vou ficar lendo não, tá, gente Vocês leem aí e tal Senão acaba atrapalhando muito a história também, né Beleza, bora Acostumando ainda com a mecânica do jogo. O gráfico tá muito bonito, né? O pessoal hoje em dia tá lançando uns games com uns gráficos absurdamente lindos, né? Eu acredito que futuramente o pessoal não vai querer mais PC gamer, console não. O pessoal acho que vai querer mais o, o, os celulares mesmo, né? Pela praticidade e tudo. Bom, vamos lá. Ó, aqui no mapa tem um pontinho de exclamação ali, ó. No mapa, à esquerda, mais ou menos no meio da tela, tem um pontinho de exclamação que acredito que seja o destino. E é o destino, a gente acabou de chegar. Mas assim, do que eu vi, eu tô gostando bastante, viu? É um jogo que tem história, né? Não é um jogo que simplesmente você chega, vai fazendo quest e já era. Não, é um jogo que tem uma certa história. gráficos são bonitos, tá certo que eu já vi jogos com gráficos melhores, mas assim tá bem fluido ó, o personagem ele é bem feito ó. não podemos nos atrasar para a reunião, vamos beleza, concluído, daqui a pouco a gente upa upou o level, ó. beleza não precisou nem batalhar, né? mas tudo bem eu não sei se dá pra... Se é mundo aberto o mapa, se dá pra gente ir pros lugares... Ah, não dá pra gente ir pros lugares. Ah, não, dá sim, ó. Ah, olha o efeito de água aqui, bacana. Vamos tentar mexer nas configurações aqui. Será que dá uns lag se a gente mexer em configurações? Aqui em cima, configurações. Efeitos gráficos. Altíssimo. Uma seleção de configurações por Tá isso como superaquecimento. Vamos lá, mano. Vamos lá, o bagulho... Ah, tô nem aí que vai causar superaquecimento não Beleza, dispositivo tal A conta tá conectada ao Google Play é, Inserir cupom Não sei Salvar as alterações Sim, salvar tá, Mas eu acredito que a modificação Ela vai vir só depois viu? Eu acho Tá, então a gente tem que vir aqui ó no, acho que é nesse mestre aqui, ó, no mestre Wong Olá <risos> Pessoal, aproveitando aí, tá? Quem puder se inscrever no canal, deixar um like aí. Pra vocês, às vezes, não custa nada, mas pra, ainda mais eu, assim, que tô começando no YouTube, eu acho que influencia bastante. Se vocês puderem se inscrever, clicar no sininho de notificações e deixar pelo menos um comentário, um comentário legal aí que, né, pra gente crescer tudo. Uma crítica construtiva tal, acho que seria interessante, tá bom? É, sem rage, sem nada, tá gente? Vamos criar aí uma comunidade bacana, tá? isso, vamos lá, acho que agora tem que ir, com o inglês aqui, ele é bem tranquilo de entender, viu, se dá uma olhada no livro, ah tá, então a gente tem que estudar esse livro aqui, as artes marciais que tem nesse livro, é, não tá bem mesmo não, viu tiozão, acho que é melhor você ir deitar lá, dar uma dormida, tomar uma dipirona, <risos> tomar um para as articulações e bora lá tá então aí vamos ver lá no mapa que é, pra cá. Ah, é legal assim ó, você não nem se preocupa muito com a aonde que eu tenho que ir agora tal nem se preocupa né meu? só você só vai é engraçado que ele puxa a arma só que ele não tem arma né você perceber <risos> Faz até um barulhinho da, da arma, mano. Que da hora. Só que não tem arma. O que o Messi queria dizer? Tá, então isso aqui, acredito que seja a escola de artes marciais. É aqui que a gente vai aprender os primeiros golpes, né? Beleza. Comentário bacana que vocês podem deixar aí É comentar se vocês querem Outro tipo de jogo Algum outro jogo é, Quer que eu continue a gameplay desse E tal né? De repente acho que seria interessante também Porque a gente vê que é um Ó, ganhamos um machado, ó o machadão do maluco Velho Brabo, hein Agora siga-me, gafanhoto Seguir, mano. E aí? Antes de começarmos. Para usar um ataque básico, você precisa estar de frente para o adversário. Se não estiver encarando o seu alvo corretamente, seu ataque não será efeito. O ataque visará automaticamente o inimigo mais próximo. Use o ataque básico que você aprendeu para destruir o boneco de treino. Tá. Bonequinho de treino. Ó, se deixar segurado o botão aqui, ó Ele ataca sozinho, então não vai ter tanta dificuldade Vamos ver se a gente consegue destruir mais uns bonequinhos ali Atrapalhar o treino do pessoal, vamos ver Não dá Tá, então beleza, então é só Muito legal, viu? Beleza, vamos treinar contra algo, alvos móveis. Use suas habilidades ao meu comando quando o boneco de treino aparecer. Beleza, escudo de pedra. Porra, da hora! Muito bem, eu bloqueei um ataque. Você pode revidar. Eita bexiga! Ótimo, hein? Muito bacana. um tecido difícil, mas você fez tudo direito. Claro, estava pausado. Uh, tudo que posso isso é tudo que eu posso lhe ensinar, só isso. Entretanto, sua aprovação final será mais desafiadora. Todos os discípulos de Hongmon, Hongmon precisam estra, entrar na arena de, de provação. O teste é, representa o medo que trazemos dentro de nós. Se quiser mesmo fazer parte de Hongmon, precisará dominar esse medo domínio de, de medo é nosso lema é aqui pra cá dá pra, ah, dá dá pra deixar mais longe já. dá pra deixar o mano mais longe fica mais fácil aqui de a gente ver muito perto é ruim Use planar para se mover de um lado para o outro. Planar? Assim, planar, mano. Ô, louco! Pô, que legal, velho. Olha que firmeza. Muito bacana. Pule e toque no botão planar para chegar ao outro lado. Bacana Vamos lá Muito legal mesmo Cadê o botão de pulo? Aqui Acho que a gente vai cair Não, é aqui ó. E aí, mano? Ah tá, tem que clicar primeiro no planar Aqui e depois clicar aqui Ah beleza, são duas vezes o mesmo botão É que tem um outro botãozinho aqui que eu não sabia o que, que é Ah, é pra correr ó. Ah não, então beleza Então agora eu já sei como é que é o esquema Vamos ver aqui ó. Não, agora não dá mais, mas beleza, vamos lá Beleza, então eu acho que eu entendi Tem uns bonequinhos para a gente matar, sem ficar atento na nossa vida ali, sem muita novidade, beleza, você fez bem gafanhoto, Lusunk, agora vamos ver o seu próximo treino. Saia do círculo e, hein, e tente restaurar seu chi. Sai do círculo, meu amigo. Sai do círculo aí, meu brother. Aí. Restauração de chi. Tá, então a gente consegue restaurar a vida. Consegue rilar, né? É rilar que chama. Tá, vamos conversar com ele de novo. Esse espírito guerreiro Beleza o o level, eu acho Level 4 já Não tá ruim não, hein estamos indo até relativamente bem Legal que a câmera se movimenta automático Também, então você não tem que ficar se matando com a câmera Ó, não precisa ficar apertando o botão, tá? Só deixar ele segurado que ele. Vamos ajudar esses caras aqui também. Ó, tem umas. Mas onde você tá batendo, amigão? Ah, também não dá pra bater aqui. Então tá de boa. Ah, ó, dá, tem uns negócios que dá pra Bom, enfim Vamos lá Vamos correndo Sobre o superaquecimento Lá das configurações, até agora nada Tá de boa Redmi Note 9S Tá, tá de boa mesmo O malucão é brabo, hein? É isso. Ô oh, o mestre. O senhor Miyagi. Ô, oh, louco. Ô, oh, louco. Será que esses daí são os últimos boss, mano? Que lá antes dos caras matarem ele Olha o nome do personagem É Malévolo <risos> Mas não podiam ter matado o tiozão, mano E dor, mano Não vai em cima não, tiozão Tiozão é brabo, hein? O oh, louco, olá, mano. Tiozão se transformou no demônio. Não vou me afastar não, tiozão. Vou me afastar não. deixar ninguém vencer o tiozão não. Boa. E essa espada é? Essa espada é nossa? Pode mandar bala, fi. Você é louco? Olha lá. Ah. Tiozão tá tirando, hein. Se ela matar meu personagem aqui, ó, a gente cria outro. Relaxa. Oxi, a roupa dele veio de onde? <risos> Essa daí não é vilã de verdade, não, mano. Não, é sim, olha lá. Já não é mais aluno, já era. Matou o aluno, matou o mestre. Tutorial de como passar de aluno a mestre em 3 segundos. esse cara é louco, velho. ele ter cortado a perna dele, mano. Caramba, hein? A escola toda foi... pro saco, velho. Olha a cara de dó do mestre. Ah, é, tem que ter água, né? Sempre cai na água. Normal cair na água. Shall I go down there and finish the job? That would be unnecessary. The black rose. Mó dó, né? É isso aí galera, então é o seguinte Vou finalizar essa gameplay aqui Beleza? Vou finalizando essa gameplay E voltaremos aí Para a continuação desse game Eu quero deixar uma meta aí de pelo menos uns 20 likes Nesse game, desse game aqui para eu conseguir trazer ou o mesmo game Ou então um game que vocês colocarem aí nos comentários Beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus e fui.